Por algum motivo que eu não entendo, esse inseto está conseguindo descobrir alguma coisa. Na realidade ele está longe de descobrir um pingo de verdade que seja. Mas ele está desconfiando e ele está correndo atrás de força. Ele quer poder, ele quer a verdade, mas eu não vou deixar ele descobrir. Não importa o que aconteça. Eu não entendo o porquê dessa vez eles estão tão desconfiados. Mas eles não entendem que o final sempre vai ser o mesmo. Quando eu enjoar de todos, eu acabo com todos. Assim, teoricamente, enfrentar Enderman não é coisa mais inteligente, levando em conta que eu quase não tenho armadura. Mas é que aquele Enderman específico tava com headset e meio que eu quero. Então, boa sorte pra mim. Vem, então! Pode vir! Pode vir! Meu Deus, fica picareta mesmo! <risos> Bom, pelo menos vamos testar, né? Ah, ficou bom. Aliás, deixa eu dormir, né? Tá meio tarde agora. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia de Minecraft Utopia e eu tava meio sumido porque eu tava dodói. A parte boa é que nesse tempo a nossa casa não foi decorada, obviamente, mas as nossas galinhas estavam gerando muitos minérios. Tanto que temos aqui mais carvão e um montão de aço. Vai dar para botar na loja para vender tudo isso. Graças ao lindo esbelto ah, agora sim. Sheldon, nossa galinha mais incrível do universo que está fazendo essa boa para nós. Sheldon, você é o melhor do mundo. Tá bom, Sheldon? Na real, eu tenho até um presente aqui para Sheldon, gente. Eu estava pensando aqui o que galinha pode comer. E galinha come semente, não é? Toma aqui, Sheldon. Top C Se souber alguma coisa da hora que ele, vai, que ele pode comer Vocês falam que eu, que eu entrego pra ele, tá? Mas assim, por mais que eu queira decorar minha casa E tenha muitas outras coisas que eu quero fazer aqui em Utopia Como eu tava dizendo nos últimos dias Que por sinal, se você quer saber o que anda acontecendo aqui nos últimos dias de Utopia Aqui na descrição do tempo a gente completa para ver todos os episódios Como eu tava dizendo, eu tô bem interessado em ganhar dinheiro Bufunfa Porque como eu acabei de chegar nessa cidade aqui Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei em quem eu posso confiar E querendo ou não, uh, eu tô começando a ter umas alucinações Sabe? Tipo, esses dias quando eu falei com o Tugin, Tu sabe alguma coisa sobre isso, Tugin? Não, eu não faço ideia Porque eu quero te matar Com as minhas próprias Vou atrás de acabar com o eu... eu... Eu preciso ir embora. Bom, de qualquer forma, aquilo foi um momento ruim, eu diria. Mas não dá pra viver de momento ruim. Vamos tentar ver as coisas boas, como essa loja que tá mudando. Pera, o carro do Tugin tá ali. Tá quebrado? Meu Deus do céu, o carro do Tugin tá tudo esbagaçado. Mas se bem que era toda vez que eu vi o Tugin andando de carro, ele tava batendo, né? Mas de qualquer forma, pelo que dá a entender, eu acho que ele comprou esse galpão abandonado e vai reformar. Legal, né? Isso é a primeira mudança que eu tô vendo aqui na cidade. Querendo ou não, esses dias que eu fiquei doente, eu posso ter ficado atrás nessa corrida de ficar rico aqui nessa cidade. Para descobrir algumas coisas. Bom, eu tenho duas escolhas. A primeira é me tornar mais forte. E a segunda é pensar em alguma maneira de recuperar minha memória. E eu tenho algumas ideias. Aliás, olha, ele está vendendo sanduíche. Cinquentão. Interessante. Depois eu posso comprar mais. Mas peraí, não era pouco que vendia as limonadas? Não, na real, os lanches na né? limonada é ele. Sempre foi ele, né? <risos> Vamos conversar ali com ela, né? Opa! Pô, aqui, tudo bom? Como que você tá? Oi, Lajotinha, tudo bem? Senti sua falta, por onde esteve? Então, porque eu, eu, eu tava dodói, Dodói, porque eu, eu tava do Dodói, mas agora eu tô bom, tá? Mas eu, eu, eu vi que o é Gabriel o nome dele? Ele tava vendendo uns lanches ali, os lanches que tava vendendo de frango. E o, o, o que aconteceu? Ah, então, eu só tava vendendo um pouco e eu comprava dele para vender. KKKK. Que jeito estranho de rir, porque, mas entendi, faz sentido. Bom, eu, eu, eu vou dar um oi pela cidade aí, que eu tava um tempo fora e eu quero ver se eu tenho salário, mais salário, se eu tenho coisa para comprar, se eu tenho coisa para vender. Quero, quero ver, quero descobrir as coisas, tá um pouco Então depois nós se fala, tá? Tá, então aparentemente na loja da porque não mudou muito, mas já nessa que mudou, né? Eu tô vendo também que tem uma alguma coisa ali gigante, tem alguma coisa ali também, né? Bom, eu quero, eu quero dinheiro, né? Eu quero dinheiro, né? Então vamos lá antes. O que, que é isso? Tem várias coisas diferentes. Calma, foco, foco. Vamos pegar a nossa bufunfa e depois nós ver o que tem para fazer. Banquinho, boa tarde, boa tarde. Cadê meu nome aqui? Aqui, olha, GGJ e nossa, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. <risos> Gente, eu tenho agora 880 conto, tá? A gente tem dinheiro para investir e ir atrás da nossa riqueza. Isso é muito bom. Agora vamos dar uma olhada nessas lojas novas e vamos ver o que a gente pode fazer com isso para ficar rico e também perguntar as pessoas se elas sabem alguma coisa. E olha só a primeira loja diferenciada é essa daqui. Mas olhando bem, não tem muita coisa aqui não vamos dar uma olhada em outras. Acho que esse aqui talvez não esteja pronto ainda. Não sei, aliás, uma loja boa para a gente olhar é aquela ali, porque a gente aproveita e passa na nossa loja para ver. Na real, a nossa loja está de porta aberta, então com certeza ela teve alguma venda. Vamos essa daqui primeiro, depois a gente vê a nossa que vamos guardar essa cerejinha do bolo para depois. Quer dizer, se tiver venda, né? Mano, vou botar esse chapéu de hot dog aqui, mano, para tentar chegar nessa loja que ganha algum desconto. Falar que tô vendendo hot dog, vai que cola, né? Aliás, que loja bonita do que será que ela é? Uma espada e uma bigorna aqui. Uh, nossa, que porta da hora, né? Bonita, ô, essa, essa loja é sua? Bom cliente. E aí, meu bom, querido <risos> essa Ah, essa loja é minha. Seja bem vindo. Ó, ó, ó. Espetacular. Me tira uma dúvida do que, que é essa loja. Ah, lembra? Você foi meu primeiro cliente, cara. Você comprou uma armadura, uma picareta. Essa Tem ela aqui, até ó. hoje? Sim, ah, na, na cara, real, eu legal. nem tive tempo de usar ela, cara. Depois daquele dia que nós se encontrou, eu fiquei doente. Acredita? Meu Deus, cara, que coisa. Mas já tá melhor já? Não, agora para o que eu estou bom. Tá bom, Tá bom. Já. <risos> Ah, cara, a gente evoluiu muito, LGA Agora a gente tem armadura. É armadura de cacto? É, então, a gente pode misturar, misturar literalmente qualquer coisa que existente nesse mundo E criar armaduras incríveis, velho Ah, peraí, tá falando sério? Peraí, calma, deixa eu ver se assim, então. Do mesmo jeito que a gente pode misturar qualquer material do universo Pra fazer essa picareta minha aqui Dá pra fazer a mesma coisa com armadura? Sim, cara, eu uhum. aprendi um pouco mais sobre isso, né? E agora, ó, tem uns armaduras Eu coloquei aqui só as coloridas Pra galera ver que é possível misturar qualquer material mas se você quiser, você pode escolher a dedo, qualquer coisa. A gente vai fazer uma armadura totalmente custom para você. Raul, eu, eu, eu vi aqui uma coisa na sua loja que eu fiquei bem interessado. O que, que foi? É que, é que tem uma cafeteira aqui. Ah, cafeteira. Mano, seguinte, o seguinte, café, é, seguinte é, aqui, ó, mano, assim, ó, com, com, conversa boba aqui, assim, sabe? Aqui, ó, na cafeteira. Pegar o larga, pegar o larga, sei lá na você cafeteira. Que eu... Oferta eu... única, oferta única. <risos> Oferta única. Não, eita, moço. Não, não é ofereço isso. mais que isso. É pegar o largar, agora a única chance. A cafeteira é o um item para os meus clientes. Não posso vender, a galera gosta. Mano, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, calma, calma, calma, calma, calma. Você quer realmente comprar? 105 conto na cafeteira. Última oferta, ah, última comprou, comprou, oferta. Pode levar, pode levar, pode levar, pode levar. Eu vendo, eu vendo, eu vendo. Depois eu compro outro. Meu Deus, o cara comprou. O cara veio comprar armadura <risos> e levou a cafeteira. <risos> Mano, o, <risos> o, o meu sonho se tornou realidade. Eu tenho uma cafeteira. Mano, cara, rea... não, eu fazer café de verdade, cara. Bo vou Acho te que falar aqui. Um ah, é? É. Mano, fala aqui <risos> pra você, mano. Realmente que, ó, sua loja boa, boa. Mano, obrigado, tá? Já ganhou um cliente <risos> não, não, não, muito tô... boa, tá? Não vai levar nada, não? Oh, já, já levei ó. que é mais o okay. quê? Tchau. Caraca, velho. Que doideira. Mano, que loja boa, hein, mano? Eu, eu gostei, eu gostei. Mano, eu tava pensando no seguinte. Eu vou abrir uma cafeteria. Na real, se vocês quiserem, se tiver 30 mil gostei, eu abro uma cafeteria. Aprenda a fazer todos os tipos de café. e Chama a galera para fofocar lá, né? E essa uma ideia boa. Hã? Devolve meu dinheiro, giregoncetinhosa. Ô, moça, mano, a a moça, você porta porta tá roubando né? meu dinheiro. A senhora vai dar a gente resolver isso aqui. Ô, isso aqui não pode ficar. O que, que foi? O que foi, ele? Você tá gritando com uma. com. com uma. com uma loja e com a Ana. Essa máquina aqui tá roubando meu dinheiro. Eu botei meu dinheiro aqui. Cadê meu dinheiro que não tá hum, aqui? Sumiu. Hum. Isso, isso, me, me explica melhor, deixa eu ver se você a sua história. Ah, ah, Botei dinheiro aqui naquele dia pra comprar meu ferro. Aí ah, eu não busquei o troco. O troco ficou aqui. E agora eu vim pegar meu troco, meu troco não tá aqui mais, não. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você gastou cinquentão aquele dia. Sim. Daí, daí Daquele cinquentão. Sobrou 40 conto e quase duas semanas depois você se tocou? Sim, Vim, vim gastar agora, né? não tava faltando. entende entendi. É, volta meu dinheiro de negócio. Tá aqui comigo. Eu vi naquele dia que tu fez isso. Só que eu não sei onde você mora, né? Então eu, eu, eu, eu, eu guardei seu dinheiro para te devolver depois. Ah! Mano, ah, tá, então você foi assim, meu sim. primeiro cliente. Nunca que eu iria te roubar ou deixar a máquina te roubar. É o que eu quero ver você bem. Ah, mas como, como você foi justo do o dinheiro? Até que, não, toma metade para ti. Não, não. Pelo e contrário. Se não você não quer, quer, compra minério, então, mundo... para você ganhar alguma coisa, pelo menos. Então compra o minério. Né, então é, é um é boa ideia. Eu vou mas que pega que o troco eu quero ferro, ferro... Vai pra você comprar duas vezes. Tá, como é que eu pego o truco? Eu não sei pegar o truco. Você comprou quantas coisas? Eu comprei 20. 20? Então você não tem troco, você gastou tudo. Não, tem 20 aqui na máquina ainda. Então clicando no ferro. Ah, pronto, consegui, consegui, deu certo. Tá, boa, boa. Então já, já aprendeu, né? Já, já. Ó, mano, até tava tá fazendo denúncia aqui, ó. Ó, ó, é. ó, a cor do chocolate desse biscoito aqui tá roxo. Que comer isso aí vai, vai cair duro. Ué, a uva passa. É Natal. Não, o passo no cookie, isso é um crime. Mano, sabe o que é um crime? essa pipoca que parece remédio. Isso é um crime. Ah, não, eu vou sair dessa loja aqui. Essa, essa loja aqui é cringe. Essa loja aqui é pai, ela não é redpill. Eu vou embora daqui. oh pera aí, aliás, oh ô, oh, espécie. Espera aí, espera aí. Aliás, tu oi, falou oi, que oi, tu oi. morava num foguete, né? Aonde que fica ele? Então, eu tô morando agora num mega laboratório. É tipo, é só seguir reto aqui que você chega lá, que é lá comigo. Mas e o foguete? O foguete tá lá do lado ainda. Ah, não, não, eu, eu, eu posso visitar você, mas depois? Ah, pode sim, eu tenho ser tá, é bem-vindo lá. Tá bom então. To, toma aqui pra você, tá bom? Depois, depois uh! das conversas, que eu, que eu tô dando uma zoiada aqui na, nas mudanças da criança enquanto você tava doente. Daí depois eu visito você, então, tá bom? Tá, tá, tá bom, tá bom. você tá falar, ou se. Um café para nós tá bom, tchau, tchau. Tá, o Phantom, meio doido, o House também. A, a galera tá estranha desde essa volta aqui em minha cidade. Eu ter ficado esse tempo fora doente não foi uma boa. Agora, a última coisa que eu quero olhar é essa daqui. Depois eu quero fazer uma compra. Se bem que eu já fiz uma compra, velho, né? e das boas. Tá, peraí, eu conheço esse item aqui com 50 conto. Eu consegui comprar esse talismã e é do Apu que tá vendendo. Esse talismã é o talismã do reparo. Quando ele tá comigo no meu inventário, tudo que eu tenho aqui vai ser reparado automaticamente um por vez, ó. Se vocês olharem ali, a durabilidade da minha espada de ferro tá arrumando, ó, subindo de um em um e quando acabar ela, vai para armadura, depois para depois o arco, depois para espada. A única coisa que eu não sei é se essa picareta arruma. Eu acho que não. Bom, vamos ter que esperar arrumar tudo para depois ver se ela vai estar tá sendo arrumada também. Mas se ela não for, tudo bem, por causa que a gente já consegue pelo menos arrumar os outros itens, não é não, Janete? Boa tarde. Quanto tempo, Janete? É doida, né? Bom, agora que eu queria fazer numa dessas lojas aqui, qual que é? para eu vou, vou, vou, vou perguntar para Poki ali. Opa, Poki, opa, bom de novo. C como você tá, minha linda? Estou ótimo, No do que posso ajudar? Então, Poki, tem uma coisinha que só você pode me ajudar. É aonde que é aquela loja que, que vende aqueles itens super poderoso lá, que é super caro, sabe? Ah, a loja do Criativo lá, já tinha. É só procurar uma loja colorida. Ah, manjei, Poki. Então, então, tá bom. Br obrigado, tá? Tchau. Mano, Poki é gente boa. Ah, tá levando a minha cara o tempo todo. Bom, vamos pra lá, vamos pra lá. E ó, nossa espada, nossa enxada, tudo que a gente já reparou já. Falta esses daqui, ó, só. Mas essa picareta não tá reparando, não. Tá, então essa daqui é a loja do... Criativo, né? Uh, oi, quer item especiais? Veio ao local certo. Tá, obrigado. Asas do Batman, mil, uma loja de cosplay e o colorido 2500. Eu acho que é uma loja de cosplay isso aqui. Não, modificador criativo, 200 espinhos criativos. Uh, isso aqui é útil, mas não agora. Picareta pânico, hum. espada, pânico hum. e a adaga criativa. Temos algumas coisas bem interessantes aqui. Se olharem e aqui, que, que tem aqui varinha de construir, varinha de destruir baterias infinitas de oxigênio infinito, é tem bastante coisa, né? Mas eu vou falar a real que eu tô interessado nessa espada. Pânico aqui, se vocês olharem ali, ó, tem afiação 10 e saque 5. Mano, é uma espada boa. Eu vou, eu vou comprar. Ah, compramos, era uma única que tinha pera aí, afiação 10 saque 5 mano, mano, ah, oh, oh, oh, obrigado hacker com essa espada. Agora a gente pode derrotar praticamente qualquer coisa em um hit. E isso é muito bom. Como eu sempre venho dizendo, eu quero recuperar minha memória e eu ainda não entendo muito bem o que está acontecendo aqui, mas se eu puder me proteger, sendo forte, pelo menos nada vai poder me atacar e eu vou poder ir atrás de respostas. Então essa espada é o começo. Eu tava dando uma olhada aqui nessas armaduras e aparentemente elas são armaduras extremamente poderosas que podem aumentar tanto a nossa defesa quanto a nossa vida infinitamente. E se vocês olharem aqui todos esses papéis são basicamente tomos. E esses tomos são basicamente encantamentos que a gente pode agregar à nossa armadura. Eu tô muito interessado nisso. A parte boa é que todos os minérios que a gente precisar eu acho que a gente já consegue com as nossas galinhas se a gente pode fazer mais galinhas. E agora também todos os itens de mob que a gente precisar, a gente vai ter espada pânico. Mas é a gente conseguiu algum meio de ter mobs infinitos, mas as coisas estão fluindo. Bom, eu lembro que logo pertinho da nossa casa tinha aquele gerador de monstros. Vamos tentar ir para lá e vamos ver como que funciona essa espada aqui. Tá, primeiro vamos tirar as tochas, né? Tá, nasceu. Mano, mesmo com essa espada, mano, essa espada tem a fiação 10. Uma espada normal tem afiação no máximo cinco. Essa aqui é o dobro e mesmo assim ainda não foi suficiente. Querendo ou não, aquela, aquele gerador é de uma criatura muito forte. Bom, isso só serve para a gente ficar de olhos abertos. Para criaturas normais, essa espada é esplendidamente forte. Mas para essas criaturas sobrenaturais ou diferenciadas, não. Eu tenho que ficar mais forte. Eu tenho que ser o mais forte. Aqui tem uma aranha em duas zumbi. Em duas também. Tá, entendi. Tá, espada é forte. Só pra criatura sobrenatural que não, né? Tá, Sheldon, vamos dormir que, que amanhã a gente tem que fazer outras coisas.